Oi, eu sou Celso Dias da Benchmarking e este é o canal Vida de Propagandista, o canal de maior sucesso, de maior relevância do país sobre profissão propagandista. Aqui você vai encontrar conteúdos exclusivos que você não vai encontrar em lugar nenhum, eu te garanto. E hoje eu quero falar sobre um assunto que aí talvez vai ser mais específico para quem atua na profissão propagandista, mas se você também deseja atuar, é importante você já ter essa consciência, tá? você já conhecer bem é, sobre esse assunto, e se você também é de outra área, com certeza isso vai te ajudar muito, é, que é sobre, Celso, por onde eu começo na análise do meu território, na análise das informações, dos relatórios da indústria farmacêutica? Então quem atua nesse setor sabe que são diversos relatórios é, e sem essa consciência, sem esse domínio dessas informações, é praticamente impossível se alcançar resultado então se você é neófito ou se você já atua na indústria farmacêutica mas deseja dominar essas informações para que você tenha clareza de onde estão as verdadeiras oportunidades no seu setor com certeza esse vídeo é pra você então fica até o final que vai agregar demais e antes eu quero aí te convidar para poder se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito o que, que você está esperando cara então vai aqui embaixo se inscreva tá? Acione o sininho para não perder nenhuma novidade porque a gente tem assunto novo toda semana, muito rico e a gente está recebendo aí feedbacks maravilhosos de gestores, de propagandistas, de pessoas que têm ingressado na indústria farmacêutica, nossos alunos que não são nossos alunos, a gente está ajudando todo mundo, a gente está democratizando o sucesso, bacana ou não? Beleza! Então tá, Celso, como é que funciona isso, cara? Por onde que eu começo? É tanta informação, são tantos dados, eu me perco no meio dessas informações e é difícil aí eu conseguir traçar um plano de ação efetivo com base nessas informações. Muito bem. Então se você está nesse caso aí, com certeza eu vou conseguir te ajudar nesse vídeo aí, tá? Por onde você começa? A primeira coisa que você tem que saber é entender o significado daqueles indicadores, daquelas siglas, tá? O que, que significa MTD, o que, que significa MAT, o que, que significa YTD, TD? O, o Market Share, o Evolution Index, são várias siglas, não se assuste! Tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, mas é importante dominar esse assunto, entender cada um desses significados, desses indicadores, porque senão você vai continuar perdido aí nessas informações. É claro que eu não vou conseguir aqui detalhar, senão esse vídeo vai ficar enorme, né? detalhar cada um desses, desses indicadores aí. Mas vai uma dica aí, por exemplo, vamos pegar aí o MAT, que é Moving Annual Total, ou Movimentação Total Anual. É. O que significa? Só saber a sigla não adianta, né? O que está que, que, que trazendo ali? Que informação é essa que esse dado está me trazendo? Então o MAT, o MAT, ele significa o acumulado daquele resultado analisado ali nos 12 meses anteriores ao relatório que você está analisando. Exemplo, você está em fevereiro de qualquer ano aí, tá? E você viu o MAT lá, você viu esse MAT. O que isso significa? Você vai analisar aquele resultado ali, tá? o acumulado daquele resultado que você está analisando, por exemplo, se você estiver analisando o DDD, dados de distribuição de drogas, então você vai ter ali a venda, seja em volume ou em valor, né? a venda anual dos últimos 12 meses, de janeiro do ano passado até janeiro deste ano, você tem o um acumulado daquele resultado para analisar, seja das drogas suas ou dos seus concorrentes, tá bom? Um exemplo aí que você não, não, não basta apenas entender a sigla, você tem que entender o significado daquilo ali. E aí você vai para todas as outras informações. E se você tem dúvidas, tá? a gente, na benchmarking a gente tem uma parte, uma etapa do curso tá? que a gente foca em explicar cada uma dessas siglas, cada um desses indicadores. Claro que a gente não fica só nisso, os nossos alunos mergulham nessas informações e começam a ter que fazer suas próprias análises e tirar suas próprias conclusões com o acompanhamento de um mentor que ele é especialista, ele é um gestor atuante na indústria farmacêutica E é por isso aí que a gente está tendo tanto sucesso, tanto resultado Na forma como a gente ensina, na forma como a gente passa o conhecimento na nossa metodologia, tá bom? Fica a dica que talvez o curso pode sim te ajudar Mas aí você vá atrás dessas informações Pergunta para o seu colega que é mais experiente Pergunta para o seu gestor Muita gente permanece com a dúvida porque tem vergonha de falar que não sabe e aí é um grande tiro no pé, tá bom? Então a primeira coisa que você tem que saber é o significado de cada indicador daquele relatório ali. A segunda coisa, só isso não basta, tá? Ah Celso, agora eu sei o significado, mas eu me perco no meio de tantas informações, eu não sei por onde começar, eu fico confuso e tudo mais. Beleza, essa é a segunda coisa que você precisa fazer. Você precisa aprender a focar naquilo que está destoando mais. Qual é o seu produto que tem a maior oportunidade? você não está conseguindo atingir a cobertura de cota, tá? dentro do seu território, qual é a cidade, qual é a região, qual é o bairro é, que mais está prejudicando os seus resultados de uma forma geral, tá bom? Então assim, qual concorrente tem te dado o maior trabalho, em qual mês você mais perdeu o market share, as maiores oscilações, e aí sim você vai começar a fazer perguntas para a planilha. Não, não estou ficando louco não, ah, você vai começar a buscar as respostas, por quê? O que, que aconteceu aqui nesse mês? E aí os números vão começar a aparecer para você tá? Então vai para as coisas que destoam Cuidado para você não se perder no meio de todas as informações tá? Não significa que tem tudo que você tem que analisar tudo tá? Não, às vezes uma pequena informação vai te dar aquilo que você precisa Anota tá? os insights que você está tirando ali né? Olha, você está tendo uma hipótese E aí na hora que você tem uma hipótese você pode verificar essa hipótese Se faz sentido, se os outros dados corroboram com aquilo ali que você está defendendo e se sim, você está caminhando para o plano de ação. Imagina aí o médico, tá? Ele começa com sintomas, né? Que é que está mais destoando, né? Que está mais evidente, mais claro. Ele começa a investigar esses sintomas e ver os, os dados ali que estão ali em torno desse sintoma, para entender a causa, né? Para entender aí, para diagnosticar o problema. Então ele é, tem o um problema, acabou aí, claro que não ele precisa do tratamento né e aí vem o plano de ação a partir do problema agora você vai estruturar e listar as ações que você pode fazer que estão ao seu alcance para poder resolver esse problema tá eu espero que com essas informações você aplique isso passe a usar isso aí porque sem essas informações sem o domínio do seu território tá ficando cada vez mais difícil eu posso te garantir vai ficar muito mais a partir daqui você alcançar resultados. Quer saber mais? Quer saber detalhes? Quer aprofundar mais? Então, uma sugestão minha é que você venha com a gente no curso da Benchmark, que tem feito tanto sucesso na indústria farmacêutica, que tem encantado os gestores. Os nossos alunos não têm destacado só na entrevista, eles têm feito, performado de uma forma completamente diferente. Mesmo os neófitos na indústria farmacêutica, porque eles já chegam dominando essas informações. Eles já chegam com o mindset certo, com a mentalidade certa. Isso aqui é um detalhe, é, é um, uma pequena aí fatia de tudo que a gente faz, de tudo que a gente entrega para os nossos alunos. E quem sabe isso aí não motive você também a ser mais um bente que é um propagandista de muito sucesso na indústria farmacêutica. Espero que tenha te ajudado. Se ajudou, comenta aqui embaixo se você já conhecia essas informações, se você já domina as informações do seu território. Se não, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, com quem também deseja ingressar na indústria farmacêutica ou melhorar sua performance. E eu te vejo no próximo vídeo. Sucesso para você!